Olá, sou Elisângeles Cremin, franqueada Vitaderme Londrina. Estarei na próxima capa da Revista Sucesso, trazendo para vocês um pouquinho da minha história e trajetória de 20 anos de empresa. Inovação, tecnologia na área da beleza e da estética. Você é meu convidado, minha convidada, para ler a próxima edição da revista.